Alguns dias atrás, a Valve decidiu fazer uma nova wave ban dos hackers do CSGO. Basicamente, seria uma onda de banimentos, onde muitos hackers que utilizam clientes privados, dessa vez, foram descobertos pela Valve e foram banidos. Nós tivemos realmente um aumento gigantesco. Geralmente são 200 VAC Bans e 200 Game Bans por dia. Nesse dia aqui foi um pico absurdo. Foram 4 mil Game Bans só em um dia. No dia seguinte a essa onda de banimentos, mais ou menos 200 banimentos foram removidos. Ou seja, 200 pessoas que possivelmente foram banidas de maneira equivocada Mas o que chamou muita atenção da galera da comunidade de skins do Twitter nesse dia É que esse perfil aqui apareceu com um game ban E aparentemente esse perfil tem o maior inventário de CSGO do mundo Avaliado em mais de 20 milhões de reais Eu já tava rastreando esse perfil há algum tempo Já tava querendo fazer vídeo dele aqui pra vocês Mas juntou essa notícia aí que o inventário dele tava banido Com a vontade já de eu mostrar todas as skins Desse inventário E mano, só por esse post aqui no Twitter Já dá pra ter noção O perfil é recheado de skins E os colecionadores ficaram malucos Na hora que viram o perfil Com o maior inventário do mundo, né? O colecionador que tem o inventário mais caro de todos Tava banido, velho Do nada, sem mais nem menos Ele tomou um ban O que poderia significar 20 milhões de reais Perdidos em skins Banidas mas esse colecionador é conhecido também por jogar Dota 2 e comprar skins de Dota 2 também. Então, possivelmente, o banimento pode ter sido no Dota e não no CSGO. Eu tenho esse perfil adicionado na Steam. Ele aceitou aí o meu pedido de amizade. Já conversei uma vez com ele perguntando se uma skin tava à venda. E agora, aparentemente, ele não tá mais banido. Volta e mail ele priva inventário e tal. Mas, no momento, tá dando para a gente ver todas as skins de inventário dele. E vamos fazer o vídeo, então, do inventário mais caro do mundo no CSGO. Galera, é muita skin. Não vai ser fácil de precificar cada uma delas Mas só dando uma olhada aqui na homepage, A gente já sabe que tem Reason Game, tem iBuyPower, tem Titan Os três adesivos mais caros do CSGO E tem uma porrada, mas sério, uma porrada de skins com adesivos Skins Blue gems, Dragon Lore, Souvenirs Cara, o colecionador tem tudo Aparentemente é um colecionador chinês Penso eu porque todas as prints que ele posta aqui estão em chinês O CSGO dele tá todo em chinês, né? Então, confirmado, ele é da China E sem mais enrolação, vamos aproveitar é muita coisa a minha extensão aqui é ela não pega tudo tem coisas que ela não valoriza aqui não coloca o preço certo mas já tá dando um milhão e meio de dólares tá porém se a gente joga o inventário dele em algumas ferramentas aí para precificar tem site aí que dá para gente 4 milhões e 700 mil dólares aparentemente ele tem aí 49 facas 31 luvas 28 skins com 4 adesivos católica 2014 5 dragon lores mano o cara tem 3 ak661 mano, muitas facas bujã vem comigo que esse inventário é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 Bom, eu vou simplesmente pela timeline Aqui, cara, são 27 Páginas, é muita coisa, às vezes ele Manda skin emprestada, volta pro inventário Dele, mas ele tem muita coisa, vamos começar já Com uma scoutzinha, olha o nível Das skins desse colecionador, mano É daqui pra cima, só vai melhorando Essa é uma scout única no mundo, não existe Outra, o Scraft de um Ibar Power Um Titan, um Vox, todos holográficos Esse colecionador realmente é fissurado Em skins com adesivos holográficos A próxima skin do inventário dele que já me Chamou a atenção, é exatamente o motivo de eu ter adicionado ele na Steam AK-661 com dois Titans holográficos, float muito bom De 0.12, é muito, muito Rara essa AK-47 Eu avalio ela perto de 100 mil dólares Então, estamos falando aí de uma skin Que sim, custa perto de meio milhão de reais Porque é muito única Ela é uma 661 com dois Titans Isso aqui atrai muitos investidores Que no futuro, possivelmente, iriam Aplicar mais dois Titans para completar O craft, somado aí com um Float baixo, cara, por que que eu fui a atrás dele, eu queria tentar comprar essa aqui, depois que eu peguei a minha 661 eu coloquei uma meta de pegar uma outra 661 melhor, né, então eu tentei falar com ele pra comprar essa skin, mas ele não quer vender senta que lá vem mais item, tem mais 661 que também tem adesivos, ó vamos já começar Max. Mais um item de 100 mil dólares, tá? Então só essa AK e essa Skeleton que vocês estão vendo juntos já dá um milhão de reais. Eu falei que era um inventário absurdo. Essa é a Skeleton Top 1 do mundo, tá? O Pattern 403. Esse valor de 100 mil dólares eu não tô tirando da minha cabeça. Já foi vendida mais de uma unidade dessa faca. Claro, com float baixo igual essa. Por mais de 100 mil dólares, mano. Então é também uma faca de mais de meio milhão de reais. É uma dessa que eu tô pensando em pegar pro inventário. Mas assim, quem tem não quer vender ou quer vender já por preços estratosféricos acima de 100 mil dólares. E é realmente... Uma faca lendária, vamos ver as outras Facas que ele tem também já já, aí pra brincar né, Vamos começar uma luvinha insana aqui que ele tem Luvas de 100 mil reais Porque são Vice Factor New um Float mais baixo possível, essa daqui eu vou ter Que colocar aqui na mão pra dar uma observada Eu acho muito massa essa luva Um pouco enjoativo, mas muito massa, muito cara E muito rara Ela não é tão rara quanto essa Skeleton Top 1 Do mundo, que só tem 6 unidades Mas é um item muito limitado, mano Existem aqui, Factor New, apenas 80 luvas, é bem Pouco mesmo que existe. E não são todas que são factor New e são bonitas assim desse jeito que essa. cara nessa que tem poucos riscos. Por falta de uma. Ele tem duas Skeletons Blue Gems. Essa não tão boa e nem tão valiosa quanto a outra, mas vale a pena te dar uma olhada aqui. E nessa terceira página que ele dele já começa a parada louca, mano. Olha essa HAL. para quem não tá ligado, esse adesivo colado na HAL, cada um deles tá custando hoje 40 mil dólares. Tem quatro, né? Uma skin exclusiva. Esse conjunto aqui, do jeito que tá com esses adesivos em Stat Track, a gente tá falando de uma arma. Que também passa de 100 mil dólares, véi. Todas as armas do cara passam aí de 100 mil dólares sempre. E essa é muito irada, muito exclusiva mesmo. Essa, Raul, pra vocês terem noção, com esse craft tá? De 4 Reasons. É única no mundo. Aí ele vai ter também com um 4 Titans e com 4 Uber Powers, que já não é tão exclusiva assim. A próxima esquina veitária dele também é única no mundo. Se trata de mais uma 661. Essa é muito louca. É a famosa combinação Fogo e Gelo. Pra vocês terem noção, na história inteira do CSGO, só duas AKs 661 receberam esse esse craft aqui de I buy power na madeira e Titan holográfico na frente da cicatriz. Existe essa daqui, que o craft foi completado, digamos assim, com três Titans, e existe uma outra que eu tenho conhecimento que não tem três Titans, tem apenas um E essa skin é muito lendária, cara. Aqui a gente tá falando de uma skin que passa muito de 100 mil dólares, bem mais do que 100 mil dólares. É algo muito exclusivo. Tá no float, que ela tá também aqui muito baixo. O float minimal air. Eu tenho conhecimento de que o preço dessa skin estaria entre 150 e 200 mil dólares, Meio termo aí Porque realmente é uma skin muito fantástica, velho Se não tivesse nenhum adesivo A gente tá falando de uma skin de 50 mil dólares Então, quatro adesivos, cara Tá pelo menos 100 mil dólares de overpay Além do valor da arma e aí uns 700, 800 mil reais nessa média. Mais um item que creio eu que é único no mundo. Aqui já não tem como a gente saber o valor, quanto que custa, quanto não custa. Teria que ter um cara muito interessado. Mas vocês sabem, esses quatro adesivos aí juntos, eles estariam dando 180 mil dólares nos dias de hoje. É uma skin muito louca, velho. Eu não sei se foi ele que aplicou esses adesivos ou não, porque ele tem adesivos ainda no inventário, né? É muito doideira, cara. Esse inventário é, é tipo assim, perfeccionista ao extremo, né? Tudo que ele tem do lado CT, ele também tem do lado TR e numa skin diferente. Então, Glock com 4 reason. Essa skin eu tenho noção do preço dela. Estamos falando de uma skin de mais ou menos 40 mil dólares, tá? Então ela passa de 200 mil reais. Essa USP, diria eu, que fica entre 100 e 150 mil reais, mano. Uma skin muito louca. Continuando, depois da Glock, temos lá a Vulcan. Essa vulcan é uma única Vulcan que aconteceu aí. Uma outra que aconteceu uma minimal air de alguém aplicar os 4 titans, né? O cara não quis colar numa Factor New. Isso faz o preço da skin descer um pouco. Se for comparar essa com a Factor New, a Factor New... Factor New vai ter mais desejo, né? Então, o preço dela tem que ser um pouco mais alto. Como a Cavuca, do jeitinho que tá aqui, mas com o Float Factor New, tá custando mais ou menos 150 mil dólares, eu diria que essa dele, por ser menor e ter um pouco de desgaste, fica mais perto aí da casa de 100, 110, talvez até 120 mil dólares. Mas aí, independente do Float, mano, é uma skin muito irada. Bom gosto dele, né? É a minha AK favorita de todo o game, só que ele tem a K mais cara ainda. Essa aqui é legal mostrar. Apesar de não ser um preço exorbitante, né? Porque não estamos falando de cada 14 jogar. Tô falando de clown foil. É uma skin muito louca, mano. Combina demais, na minha opinião, esse craft com a P250 Whiteout. Aí ele tem também uma fama com quatro dignitas holográficos. Cada adesivo desse aqui tá custando aí na casa de 12 mil dólares, né? Passa um pouco de 60 mil, quase 70 mil reais. E temos aqui mais uma faca Blue Jane Dessa vez Carambit. Essa é insana. Carambit Pattern 269. Tá entre os cinco melhores patterns de faca. Ela tem um pouco de dourado ali na ponta. Se eu não me engano, esse aqui hoje é considerado o quarto melhor pattern Só perde aí o 387 Pro 888 e pro 442 Mas tem quem prefira essa faca aqui Em relação a praticamente todas as outras Que reparem que é um azul oceano Cara, é muito lindo O único problema, entre aspas, dessa faca É que na ponta dela tem uma mancha dourada E aí não fica contínuo a sensação Da faca ser totalmente azul, né Mas eu acho essa faca aqui irada É mais cara do que a minha faca, porque é minimal wear Se fosse fio de teste seria um pouquinho mais barata Só, diria que essa faca aqui já passou de 100 mil dólares Um pouco mais provavelmente Mas aí depende muito de quem vai comprar Do interesse da pessoa que tá vendendo, né? É uma faca irada Mano, até agora só foi três páginas Eu acho que a gente acabou de chegar em 5 milhões de reais, tá? Olhando todas as skins que a gente viu até agora Isso que eu tô focando só nas principais E não vou ficar olhando todas as luvas e facas mais baratas Agora a gente tem nossa, é A Raul top 1, mano Top 1 com 4 é By powers Essa é uma skin que também já passou aí da casa De meio milhão de reais Bem mais do que 100 mil dólares, mano Porque o adesivo subiu muito de preço, né A Power tá custando 50 mil dólares E essa tem o menor float Entre as house com I Powers Tem uma Haul com float menor Porém ela não é track Então ela não vale tanto quanto a Haul né? Essa daqui que a gente tá vendo, ó, 0.003 track é considerada, entre todas Essas house a mais cara E é uma skin muito louca, mano, pode ter gente que vai falar Ah, não combina tanto o vermelho em cima do vermelho Mas isso aqui é o Flex, é o chinês Querendo mostrar e esfregar na cara de todos. Do mundo que ele tem. A arma mais cara com adesivo mais caro, com o float mais baixo. Ah, mano, é um absurdo esse inventário. E tem mais, hein? Então vai ter uma dessa com quatro titans Olha só, Titan holográfico solto. Não tem só um, mano. São três. Esse adesivo atualmente tá valendo 50 mil dólares. são então, 150 mil dólares na cotação atual aí do real, a gente tem um valor de 800 mil reais praticamente, cara. Só esses três adesivinhos que estão no adesivo dele. É muito absurdo essa coleção, cara. E tá aqui já a hal com quatro Titans, mano. Essa daqui, entre as House aí, com I, Power Reason e tal, essa daqui é menos rara, digamos assim, porque existe em maior quantidade mais pessoas fizeram esse craft aqui só que também é muito valioso, tá ligado? Difícil de dizer o preço exato é o adesivo que mais dá contraste na House, assim, eu gosto, tem gente que não gosta mas estamos falando também de uma arma aí, perto de meio milhão de reais tá galera, a gente tá aproximando aqui e tal porque eu não sei exatamente qual a última vez que foi vendida uma arma exatamente dessa né, mas geralmente, essas skins assim essa tendência é de custar, tipo, pelo menos 50% do preço do valor do adesivos, às vezes até mais, dependendo da raridade do craft. Nossa! E nessa página, depois do Titan, temos a skin mais cara do inventário dele. Essa é, sem dúvidas, a mais cara. Talvez você que não entende tanto de skin, não é tão fissurado em skin igual eu, não vai conseguir entender o valor por trás dessa arma, mas deixa eu explicar por que essa é a skin mais cara do inventário dele. Essa passa de um milhão, É muito insana. Primeiro, claro, a gente tem os quatro Titans aplicados na AK-661 com float field tested, por tem um detalhe Ela é Stat Track Isso daqui valoriza demais Tanto a k 661 Principalmente porque faz com que ela seja muito mais rara do que a não Stat Track Mas valoriza ainda mais com o Craft Faz os adesivos valerem mais por ser Stat Track Vou explicar Se a gente busca aqui na data base Essa combinação de AK, Case Hardened 661 A gente vai encontrar 10, tem 4 Titans Porém, 5 são Stat Track Então elas têm a tendência de valer mais realmente do que as não Stat Track Pra vocês terem noção Essa aqui top 1 do mundo Que tem 4 Titans e é Factor New ela vale bem menos do que As Minimalware, que existem três Minimalware com quatro titans, essas Minimalware, estima-se que o valor dela está em 400 mil dólares Sim, você não ouviu errado não, mano Essas três aqui que eu falei, o preço tá girando em 400 mil dólares, mais do que 2 milhões de reais Aí, mais ou menos, onde eu tenho conhecimento aqui é o seguinte As Factor New, pelo que eu tenho conhecimento Cada uma valeria aqui cerca de 200 mil Dólares, tá? Não é o preço exato, mas Mais ou menos 200 mil dólares, o que seria metade Da Minimalware track e aí chegando na Minimalware sem stat track só tem uma mundo, a gente tem um preço aproximado aí de 170 mil dólares, foi tá? o preço que essa skin vendeu, mano, que skin vendeu 35 dias atrás, foi uma transação privada, então eu não tenho certeza desse valor de 1 milhão e 100 mil, ou 1 milhão e 200 mil yuan, carinha 150 e 170 mil dólares, o valor que ela foi vendida a última vez, porém, essa daqui que a gente tá vendo do cara, que é Statue track Field Tested, ela passa desse valor de 170 mil dólares, StatTrack Field Tested é mais interessante do que Minimalware, não StatTrack, você pode comparar qualquer skin aí, por exemplo, a HAL, HAL Track Field Tested, vale mais do que half Factory New mesmo. Então, esse craft aqui, a gente tá olhando pra uma skin que passa de 200 mil dólares. Passa de 1 milhão de reais. E essa arma dele é muito, mas muito louca, velho. Olhando de assim, nem gostando. Eu gosto dela paradinha quieta, mano. Olha que combinação foda. 661 com contador de kills quatro 4 titans. O cara tem também a Ward Lotus com 4 titans. Mano, a gente vai ficar cansado até o fim do vídeo. É muito skin. Essa daqui eu não tenho noção o preço que ela vende hoje, mas os quatro Adesivos custam 200 mil dólares eu diria que o preço dessa skin tem que ser Pelo menos 150 mil dólares Por ser muito única Na real, ela é única Só tem ela, mano, então vale um pouco mais de 150 mil dólares Ele vende pelo preço que ele quiser Claro, não chega no máximo, né 100% do preço dos stickers Porque daí o cara poderia simplesmente comprar a arma Comprar os stickers e colar, né Mas vocês estão entendendo qual que é o jogo aí Do preço dos adesivos nas skins, né Ah, velho, a próxima skin dele... <risos> Cara, tem quatro Titan, não é possível, mano Tipo, é muito impressionante que um colecionador Conseguiu juntar todas essas skins Tem que ter muita grana, sério E aí ele tem uma Dragon Lore Souvenir Que foi adulterada, enfim A história dessa Alp é meio estranha, né Os caras colaram um Titan holográfico ali E é uma Alp Souvenir com Titan holográfico Ela tem ainda três adesivos Originais lá, de Colônia 2014, mas essa daqui É uma AWP que ela não veio assinada Tá ligado? Então por que, que eu digo, tipo assim Adulterada? Eles colaram o Titan onde era pra ser, entre aspas, a assinatura do player, mas nesse campeonato específico, as skins não vieram com as assinaturas do player, então o cara foi lá e colou um Titan holográfico. Ficou ainda mais cara essa skin. Tem mais uma casinha aí, né? De meio milhão de reais. É muita skin rara, é muita skin rara. Eu não sei o que fazer, mano. Não acaba nunca as skins desse colecionador. Tem facas aí, rubis pra tudo quanto é lado. Olha isso, a Digo com três Titans holográficos. Nunca rolou de alguém aplicar quatro, tá? Essa é a única no mundo que tem três Titans. E ela já fica muito louca, né? Porque é exatamente a Onde aparecem os adesivos que tem Titan Aí também tem um Titan não holográfico No um handle ali da arma Mas é muito louca essa skin, cara É única Não sei dizer o preço, velho É, o cara também vende pelo preço que ele quiser Se alguém chegar e perguntar quanto vale O cara vai falar Ah, vale três adesivos <risos> Continuando, tem uma página aqui com todos os agentes, praticamente. Ai, nossa, Nomad. 403. Um pattern muito bom, que tá entre os melhores patterns aí da Nomad. Aqui a única coisa que não tá azul é a pontinha da lâmina, né? Da faca. É uma faca muito irada. Eu não sei dizer exatamente como tá o mercado da Nomad hoje em dia, mas tenho certeza que passa de 50 mil dólares essa faca aqui. E é muito louca, velho. Eu já tentei comprar uma dessa pro meu inventar, só que era o pattern top 1, que é o melhor, né? Todo azul a faca. Então, essa daqui com certeza vale um pouquinho mais. Pelo jeito, ele não foi atrás de pegar uma dessa, Se contentou com um dos pernas que está entre os cinco melhores. Ó, sete páginas e já passamos fácil de 10 milhões de reais. Eu não sei nem o que eu tô procurando mais. Ó, um Reason aqui. Só que se a gente busca no inventário dele, são quatro. Então, esse set de quatro Reason tá custando 180 mil dólares. É muita grana, velho. Não podia faltar, né, numa coleção dessa, a famosa Headline, cara. Quatro I By Powers. Uma skin que hoje tá custando perto. De 40 mil dólares, né? Então gira em torno de 200 mil reais. Tive uma dessa já, acho lendária essa skin. Hum, talvez eu vou ter de novo, porque eu acho ela muito foda, mano. Será que eu comprei de novo essa câmera? Eu acho ela muito legal, na moral, velho. Ele tem uma coisa com kimono, que é tier 1 mano, totalmente vermelha, é uma luvinha de 100 mil reais, velho, é muito massa, tive também, né, uma bem parecida com essa, ele tem também a King Snake Factory New, essa eu já tinha olhado antes, não tem desgaste nenhum, é uma luva que quase custa 100 mil reais, chega bem perto, se não chegar em 100 mil, é quase isso. aí, ah, para pra quem gosta de facas Kingston Web, tem aqui um M9 Kingston Web com um deia centralizada e irada demais, Factory New, além daquela Glock Fade com Rizzo, ele tem essa daqui também, uma Glock Fade com quatro Titans, eu não vou tanto com a cara dessa Glock, eu acho a minha com dignitas mais bonita, claro, só que essa obviamente é bem mais cara, né mas eu acho que evolui um pouco a Glock Fade, esse adesivo o Titan aqui, já me ofereceram essa Glock no passado, então sei o seu preço, ela tá mais ou menos na casa aí de 50 mil dólares, seria o equivalente a um adesivo Titan, porque realmente pistolas não seguram o preço dos adesivos tão bem, quanto rifles, né, que você tá usando toda hora e aparecendo toda hora dentro do jogo e aparece mais adesivos, né? então as pistolas por não serem tão desejadas assim, tenta e decidir custar um pouco menos em relação aos rifles, e AWPs e tal. Mas mesmo assim é uma skin muito irada. Aí a próxima skin foda que eu achei aqui é essa Talon Completamente azul, pattern 222. Ela tá entre os melhores patterns, tá? Entre três melhores patterns do mundo. São praticamente a mesma coisa, tá ligado? Praticamente a mesma questão de azul. Então podemos considerar praticamente top 1. E olha, apesar de eu não gostar muito de Talon, essa aqui mexe comigo, é muito foda, mano. O um azul oceano, tá ligado? Limpinha. Vocês já entenderam que o veterano passa de 20 milhões de reais fácil, né? Tem muita skin foda. E agora chegamos na página. Que tem quatro, aí vai. Powers. Esse conjunto de 4 Power Powers dá pra gente 200 mil dólares, né? Que passa de um milhão de reais. Mano, sem palavras para dele. Aqui nessa página a gente tem também a Dragon Lord Souvenir Factor New do JW. Mano, isso aqui é uma nota. Eu não vou nem precificar, tá? Mais um de milhão de reais. Hoje em dia uh. isso daqui é muito raro. Mais uma faca, agora 853. A 853 é bem semelhante a 269 que a gente acabou de olhar. Ela também tem aquela pegada de azul bem oceano e tem apenas uma manchinha dourada ali na ponta da que uma outra manchinha durada aqui e ali Mas é muito louca Essas duas facas que ele escolheu, as carambites São muito bem escolhidas E essa é uma minimal wear, né? Então, <risos> aqui a gente tá falando de 100 mil dólares 100 mil dólares, a faca. Na sequência, mano Uma página cheia de safiras, esmeraldas Uma Pandora que também é muito legal Foot praticamente factory new Próxima página Temos aqui rubi, luva superconductor, luva red maze E ó, vai ter mais facas aí Rubi, safira, mano Isso aqui tem de monte, né? inventário dele, um monte de music kit tá vendo, o cara, ele, ele não velho. ele compra tudo, ele tem todos os kits aí do CSGO que dá pra pensar ele tem todos os pins, pins genuínos tá ligado? Não sei se tem todos, todos, todos mas tipo, não sei se eles estão ligados os colecionadores insanos, eles gostam de comprar até todos esses pinzinhos aqui tem que ir no major pra conseguir coletar mano, inventário bizarro mais de 20 milhões de reais em skins de CSGO, que absurdo, esmaga o like se você gostou desse vídeo, comenta o que você achou dessa coleção, eu tô perplexo Cara, é muito skin, velho Não dá pra classificar uma por uma e fazer uma tabela que é muita coisa que a gente nem consegue saber quanto que vale Mas passa de 5 milhões de dólares Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou!